Olá! Hoje vai ser o último vídeo da sequência da série do meu primeiro drone. Vou deixar o drone pronto com a configuração dos PIDs de origem para depois futuramente melhorarmos os PIDs, mas deixá-lo assim já pronto para conseguir voar em qualquer circunstância. Se não forem subscritos, subscrevam, compartilhem com os vossos amigos e acima de tudo subscrevam para estar atento às novidades do canal. A seguir a lista com todos os parâmetros. Aqui é onde é configurado o drone com comandos. E aqui vou pesquisar sobre alguns comandos aqui no Busca. Vemos aqui ao Buscar. Está é um português muito estranho, Buscar. E vamos digitar os seguintes comandos. INS underscore MPU6 underscore Ele automaticamente aparece logo aqui. Neste caso o underscore porque não falta um E vai estar aqui o comando INS underscore mpu 6 capa underscore filter. Isto é para quê? Isto é a leitura do barómetro. Quer dizer que é um filtro que o barómetro vai fazer à leitura. Neste momento não vai fazer filtro nenhum está a zero. Eu vou meter aqui um filtro de 20. Isto quer dizer o quê? Primeiro, o valor máximo e mínimo é 20 mínimo máximo 40. Isto faz o quê? Vai filtrar 20 valores às leituras do barómetro. Porque se estiver a zero ele vai estar a ler todas as leituras e vai estar sempre muito aos saltinhos a tentar corrigir o, o valor, a posição dele. Assim, se eu puser 20, ele, de cada ciclo de leitura, 20 valores vai excluir. E vai ficar com que o drone fique mais suave a encontrar, a ajustar os pontos. Eu já experimentei entre 20 e 40, andei aqui por vários valores. Não vi grandes resultados entre os 20 e 40, mas isso depende também de zona para zona. E se está muita umidade, menos umidade, se estão em boas condições, climatéricas ou não. Mas simples ou não, o 20 funciona bem. Por isso deixamos em 20. Temos aqui gravar parâmetro e ficamos com o parâmetro gravado. Viemos aqui ao buscar outra vez. Inserimos o próximo comando que é o MTO underscore SPIN E aparece aqui em cima o comando MOTO underscore SPIN underscore ARMAID E aqui à frente vai aparecer o valor 70 Isto faz o que? Quando a gente armar o drone Este valor quer dizer que os motores vão começar a girar É uma coisa que eu não aconselho para quem é iniciante, de depois de armar o drone, o drone começar a girar as hélices. E porquê? Vou dar um exemplo. Estamos a chocar contra alguma coisa, que é comum para quem está a começar no mundo dos drones, chocar com muita coisa. Às vezes temos ali um prado enorme e está um pau no meio do prado. A gente pode acertar na erva, mas há de acertar no pau. Isso aí é certinho. E o que é que isto faz? É que em relação ao exemplo que eu estou a dar, vamos a chocar contra o pau. O que é que a gente faz? Desacelera tudo que é para os motores pararem. Como aqui está ativo o modo de quando está armado continuar a girar, ele não vai desligar os motores. Ele vai continuar a rodar e vamos chocar contra o pau e vai bater com as hélices no pau. Os motores vão fazer força para conseguir girar, mas como tenho uma hélice a bater no pau, o motor não gira. E o que, é que acontece? Queima-nos o esco. Por isso, que é iniciante, eu aconselho de meter ali 0, que assim, quando armarem o drone, os motores não giram, só quando aceleram. Que é o exemplo, se formos a chocar contra alguma coisa, eu desacelero tudo, ele vai chocar e os motores não vão estar a fazer força, simplesmente desligam. E assim poupamos material. Por isso, metemos ali o valor 0, gravar parâmetro, está o parâmetro gravado, e vemos aqui ao próximo separador árvore com todos os parâmetros. Aqui também não vou mexer em nada. Isto é um pouco idêntico ao valor anterior. Ao separador anterior. É pôr tudo a unha. Procurar e pôr os valores à unha. A seguir. Este aqui eu já falei no início. E se quisermos mudar o idioma. Do, do programa é aqui. Ora vemos aqui a dados de voo. Aqui é o separador em cima inicial. Está aqui escrito Desarmade. E como é que se arma este drone com a APN? Vai ser o comando que vai armar o drone. Neste momento vocês estão aqui a ver estas luzes. Já sabem, o azul que está a pescar é a dizer que o GPS não conseguiu apanhar os satélites suficientes. O vermelho é a dizer se está armado ou não está armado. A pescar não está armado. Com o vermelho contínuo está armado. E como é que eu faço para armar o drone? Neste momento se mexermos aqui não acontece nada, simplesmente não acontece nada. Para armar o drone, aqui no gimbal, no joystick como queiram chamar, aqui todo para baixo, como todo desacelerado, e vou encostar aqui um manipulo ao vosso lado direito em baixo. Vocês vão ver que a luz passou a contínuo. deixam. Ele ficou vermelho e no computador apareceu a dizer Arm. Que até a senhora do Google disse Arm. Neste momento o drone está armado. Se vocês deixarem ficar, ele volta a desarmar. Voltar a armar é. Aqui o stick, encostá-lo embaixo à direita. Ele voltou a armar, como vem ali a senhora do Google até falou aceleram se um bocadinho que é para ele fazer conta que está a acelerar isto não vai andar porque não está a bateria ligada e não podem ligar a bateria quando está a PM ligada à computadora e agora vamos fazer aqui umas experiências Vou tentar pôr ali o drone direito senão ele não arma como vos expliquei ao um bocado para armar o drone é acelerador para baixo e topo para o lado direito ele está armado Acelera-se um bocadinho que é para ele não desarmar e como vem ali no GPS ele automaticamente e no programa a dizer que o meu ponto de partida vai ser ali o Home por exemplo agora se eu meter em modo GPS modo voo modo GPS aqui vai aparecer Position Hold aqui no ecrãzinho se aparecer Position Hold isto está a funcionar como deve ser isto é um teste que a gente vai fazer antes de irmos com o drone para a rua voar que é para ver se está tudo ok agora vamos meter o retorno do lounge que é aquele um, o modo 6 que será aqui o 3 da chave ele vai aparecer ali a dizer que vai voltar para casa o RTL Onde a senhora do google disse que o RTL está ativo aqui embaixo aparece ativo Aqui mais, estamos a dizer que o GPS, o 3D fixe, também está a funcionar. Ele irá voltar para casa se estiver tudo bem configurado. Por exemplo, agora volto a pôr em modo GPS. A senhora do Google meteu no GPS. Em stabilize. Também funciona. Agora vamos ver o que acontece se eu desligar o rádio. Está em modo GPS, desligo. Ele vai entrar em failsafe. Está a dizer que ficou sem o receptor, que entrou em modo failsafe e embaixo aparece ali o modo RTL, que é. Vai voltar a voltar para casa, para o início. Se ligarmos o rádio, a gente já não consegue apanhar o drone, já temos que o drone deixar vir o drone até chegar ao fim. Porque nós temos que ter sempre isto em modo zero dos botões para poder voltar a ligar o receptor. E isso faz com que o drone caia. Para esta parte já está. Como estive muito tempo aqui com ele em baixo. Ele desarma sozinho. Esta parte já expliquei no início. Como veem ainda estou a apanhar satélites. Neste momento deixei de apanhar satélites. Foi quando, quando meti o drone aqui dentro de casa. Esqueçam-me de pôr o lipo-alarme, que é por causa da bateria não, não baixar. O lipo-alarme é chegar aqui em cima depois e andar aqui a mexer. E dizer que quando chegar a 36 voltagem por célula para o lipo-alarme apitar. ali sem querer. deixar um pouco mais longe. Ligar o drone, ora está ok, ali a placa já reiniciou, irá estar a pescar o azul porque não tem GPS, aqui dentro não consegue encontrar sinal de GPS. Vamos armar o drone, como expliquei o acelerador para baixo e para o lado direito. A luz ficou vermelha contínua. Vai ficar entretanto vermelha contínua. Está vermelho contínuo. Basta acelerar um bocadinho. E temos... olha, por acaso consegui apanhar GPS aqui dentro de casa. Está ali a luz azul. Agora consegui apanhar GPS. Isso é bom sinal. Se todos os motores arrancarem. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou acelerar um bocadinho e vou mexer aqui neste para ver o que é que acontece. Está acelerado, um bocadinho só, que a gente não deve acelerar sem hélice. Se nós no rádio fizermos isto, o, vai, o drone vai fazer isto. Se a gente fizer isto, o drone vai fazer isto. E Isto assim para a frente, ele vir para trás. Para a frente para vir para trás. Se andamos para o lado, se eu fizer isto, ele vai fazer isto. Vai inclinar assim. Vai andar assim. Para a frente. Para trás. Para a frente. Para trás. Isto é os comandos deste lado. Aqui o meio é o acelerador. E se fizermos para este lado ou para este? É, se fizermos para este, ele vai rodar sobre ele. Se fizer para aquele lado, ele vai rodar sobre ele. Vai andar assim a às voltas. Se fizer assim, vai assim. Se fizer assim, vai assim. E assim. E depois para a direita. Neste caso para a esquerda. Para a direita. Para a frente. Para trás. Isto é o comando do rádio. É o que o nosso drone irá fazer quando a gente mandarmos para a frente, para trás, para o lado esquerdo, para o lado direito, rodar sobre ele, rodar sobre ele e acelerar e desacelerar. O acelerar e desacelerar é, ele sobe ou desce, sobe ou desce. Depois temos os modos de voo, que é modo GPS, aqui o modo GPS já não funciona assim, aqui é 50% dos motores, só quando está mesmo cá em baixo, aquela branda, se deixarmos assim, ele fica estável no ar, porque está o GPS ligado, ele fica estável, e claro, se vamos para a frente, para trás, para o lado, para o outro lado, ele vai fazer, mas se deixarmos ele fica quieto no ar, tipo a derivar um bocadinho, mas isso é normal em todos os drones. Depois aqui este comando, o último, que era voltar para casa, ele se manda voltar para casa, ele acelerou porque está a subir quando ele estiver no chão para vir de para o chão é devagarinho desacelerar que ele vem devagar, depois controlamos em modo stabilizer até quando vier acontecer a chegar mesmo ao chão, eu mesmo a encostar. Desligamos tudo e ele. Al... Poisa. É assim o funcionamento do drone. Não se esqueçam. Os motores aqui atrás têm que andar nesta direção. Eles têm que fazer isto. tem que andar assim. Os motores da frente têm que andar assim. Agora vou colocar as hélices. E até já.